Oi, você já se ligou que dia é hoje? Sim, olha bem né, e você ainda não tomou a atitude de uma vez por todas mudar a sua vida financeira, criar o seu negócio online e definitivamente ter resultados na internet. Olha que interessante isso que eu vou te falar agora, desculpa, mas ficar aí perdendo tempo com o videozinho não vai te trazer nada. Pensa bem, você deveria gastar melhor o seu tempo né? Sabia que desde que o ano começou, várias pessoas já tomaram a decisão de começar os seus negócios online? Eu recebo diariamente depoimentos de alunos aqui no meu WhatsApp, deixa eu te falar umas coisas super interessantes agora. No meu treinamento completo, Fórmula Negócio Online, eu tenho hoje quase 100 mil alunos. É o treinamento mais vendido do Brasil, mais lembrado e o mais bem avaliado também. E esse aqui é um dado interessante, tá? que eu vou te falar agora. O Fórmula Negócio Online é um dos treinamentos que mais colocou pessoas no marketing digital até hoje. Mas ó, presta atenção agora. Se você clicar aqui nesse botão aqui embaixo, você vai ter acesso hoje, mas ó, é hoje a todo o treinamento Fórmula Negócio Online completo, vai ter mais 16 treinamentos bônus, que mais parece mentira que eles estão lá, mas é verdade, e além disso o treinamento método resultado, que é algo além, algo acima da média, algo que não existia até hoje, ele é composto por um método de vendas rápidas, sem investir, ele é vendido separadamente tá? Mas se você acessar hoje, vai ganhar ele também de bônus, corre e acessa aqui embaixo tá? Pensa bem. Olha para trás nos últimos 30 dias. O que que você fez? O que que você conquistou na sua vida? O que, que você deixou pronto? Se 30 dias atrás você tivesse entrado no Fórmula Negócio Online, hoje a sua realidade seria muito diferente. Portanto, é claro que você já sabe, né? Você é uma pessoa inteligente e sabe que a única atitude inteligente que você tem que tomar agora é fazer parte do nosso grupo, da nossa família Fórmula Negócio Online. Bom, você entendeu, né? Acessa aqui agora, dá uma olhada lá, fala comigo, se se você quiser, tem meu WhatsApp lá, tem tudo lá. Eu sou bem acessível, tá? Tô te esperando. Abração, fica com Deus! Tchau!